Sou gestor de conteúdo e preciso ajudar o meu especialista a produzir conteúdos em vídeo, que eu faço Mila Socorro! E aí, tudo bem com você? Eu sou a Mila Pada, Marqueteira Digital. Vamos lá, vamos ajudar essas pessoas, né? Se você é gestor de conteúdo ou social media e você quer que os seus clientes das contas que você gerencia produza vídeos de conteúdo, põe a cara dele ali, né? e você não sabe, ele tem dificuldade, ele tem vergonha, ele não reserva um tempo para isso, você fica cobrando e a coisa nunca sai, o que você pode sugerir é fazer uma entrevista com ele. Se ele for um cliente local, ali no seu bairro, da sua cidade, você vai marcar de ir lá levar o equipamento, você pode gravar com o próprio celular dele. Esse vídeo que eu tô gravando, eu tô gravando com o meu celular, meu celular não é de última geração. E aí você vai até ele e vocês vão previamente selecionar ali umas oito perguntas, né? Que o público-alvo dele faria são aquelas perguntas chaves ali que seria importante ele trazer o olhar dele, botar a cara nos vídeos, e falar com a audiência dele, você vai ligar a câmera e você vai fazer essa pergunta para ele e você vai interagir com ele. A sua voz inclusive pode sair no fundo do vídeo, não tem o menor problema nisso. É uma forma de você ajudar o seu cliente a destravar essa questão de gravar vídeo. Porque numa conversa, numa entrevista, a pessoa não trava, ela não fica gagueja e volta. E outra coisa, você deixa ele tranquilo, deixa seu cliente tranquilo. fala Se assim, por acaso você perdeu o raciocínio, ou você gaguejar, você achar que a informação que você passou não ficou tão clara, a gente para e você faz aquele trecho de novo você pode também, se o cliente for um cliente que não está na sua cidade, você pode marcar uma reunião com ele no Zoom que é a plataforma de videoconferência e você grava essa entrevista mesma coisa, você fixa a tela dele gravando, você faz as perguntas, deixa ele responder vocês vão fazer aquela gravação e depois você vai editar e vai transformar esse conteúdo num formato ideal ou seja para feed, ou seja para IGTV, ou seja pro próprio canal do YouTube daquele especialista. É isso? Te ajudei? Se você é social media ou gestor de conteúdo, deixa sua pergunta aqui no comentário que eu volto fazendo um vídeo respondendo você, tá certo? Então é isso, um beijo, se cuida!